Faleceu hoje, aos 82 anos de idade, Quaraci Nunes Filho, ex-presidente da CBDA, ele que estava hospitalizado num hospital aqui na Barra da Tiúca, no Rio de Janeiro, desde o dia 25 de abril. Um dia antes, inclusive, de completar 82 anos de idade. Quaraci já vinha... Um, um quadro de saúde bastante debilitado há alguns anos, a diabetes, a demência senil, Alzheimer, e por agora, durante o período que estava hospitalizado, chegou a ser identificado, infectado com o coronavírus. Num dos últimos exames feitos na semana passada havia indicado que ele havia se curado do coronavírus, acabou sendo, tendo que ser submetido a uma cirurgia para a hidrocefalia, uma pressão intracraniana, e ele acabou por não retornar dessa cirurgia. Quaracino deixa a esposa, a doutora Dona Maria da Glória, seus duas filhas e um filho, e alguns netos, e um legado na natação que, por mais que possa ter sido contestado, o Quaracino filho Filho é e foi o maior presidente da história dos esportes aquáticos no país. Eu tive a, a oportunidade de, de, de conhecer o antes de chegar à CBDA. O uh, se uh, integrou aos esportes aquáticos, inicialmente como diretor de, de, de natação do Fluminense, depois fez um trabalho junto à Federação dos Esportes do Rio de Janeiro, depois transformado em Farge, e por fim né, acabou se tornando presidente da CBDA. Eu, quando conheci o Quaraci, ele estava em campanha pelo Brasil, eu ainda era nadador, e depois ele retornou, porque a campanha se estendeu, foi uma campanha extremamente longa, eu já tinha deixado de nadar, então uma das primeiras entrevistas minha na minha carreira de jornalista foi com o Quaracin Nunes e os planos dele para chegar à CBDA, na época CBN. A, a, a, precisa ser destacado que naquela época, inclusive, havia uma disputa entre ele e Rubem Márcio Dinard Araújo, filho do antigo presidente da CBN, Rubem Márcio, e os protocolos de campanha, né, a grande campanha do Quaracy, eram baseados, basic, eram, eram baseados em, especificamente em acabar, acabar aquela continuidade, que eram 25 anos né, de uma ditadura que se dizia que era a gestão é, de Rubem Dinar, e ele tinha o apoio dos atletas, e ele realmente tinha na época, até os atletas eram bem ativos, era uma, existia uma entidade chamada UNN, União Nacional dos Nadadores, que fez diversas reuniões e deu apoio espe espe especificamente para o Quaraci Nunes. Então ele tinha, uh, uh, contrário a, a, a... tá brigando contra a continuidade do, da, da gestão Rubem Dinar, né? E que é colocar o filho para o pai continuar operando de fora, e o apoio dos nadadores. E o, uma das coisas bem interessantes que eu lembro do plano de campanha do Quaraci é de que os nadadores brasileiros competiam muito pouco lá fora, muito pouco lá fora, e ele conseguiu, se é algo que realmente ele foi especial, foi que ele conseguiu dar à natação brasileira essa oportunidade de competir lá fora, e foi graças na gestão Guaraci. Só que a gestão Guaracin vai muito mais do que isso, são 29 anos, né? Até parece estranho que o, o, o candidato anterior, a gestão anterior eram 25 anos, ele entrava com a ideia de que tinha que acabar com aquela gestão tão longa, e ele acabou ficando um pouco mais, ficou 29 anos. Durante esses 29 anos, aconteceram 10 das 14 medalhas olímpicas do Brasil em Jogos Olímpicos, uma coisa bem expressiva, né? não há dúvida de todos os campeonatos mundiais, o desempenho do Brasil disparou, o crescimento da natação brasileira foi incrível, das águas abertas ainda mais, em Copas do Mundo, o Brasil realmente passou a ser reconhecido lá fora graças à gestão quaracife. Ele como uh, dirigente, ele cresceu enormemente dentro do cenário nacional e principalmente internacional. Ele foi uh, presidente da Colan, que é a entidade da, da, da, que reúne os países da, da, da Copa Latina, uh, uh, foi presidente da UANA, que é a União da, das Américas, dos todos os esportes aquáticos, presidente da CONSANAT, que é a Confederação Sul-Americana de Natação, e também chegou o Biro da FINA. É que é tá, abaixo do presidente e dos vice-presidentes, é, é, é, assim, é, o, é o comitê gestor e executivo dentro mais importante dentro da Federação Internacional de Natação. Nessa, nesse período uh, de gestão uh, Quaraci, e, e, e principalmente no período que ele esteve na FINA, ele abriu muito espaço para a natação brasileira dentro da entidade. Aí não falo só da natação, falo dos outros esportes aquáticos, porque ele conseguiu colocar uh, nomes uh, do Brasil uh, nas diversas comissões técnicas, nas comissões de jornalística, na comissão de médico, e, e há um, gran, um grande legado sobre esse aspecto uh, no período Quaraci. Ele, inclusive, é um dos autores da, da ideia da criação do Campeonato Mundial Júnior de Natação. Inicialmente era uma, uma, um evento que tinha uma certa resistência da Austrália e dos Estados Unidos. Já existia o Mundial Júnior dos outros esportes aquáticos, mas não existia na natação. E foi ele que... Que sugeriu, ele, ele brigou por isso nas reuniões de Berô, foi aprovado na Assembleia do Mundial de 2005, lá em Montreal, e o Brasil sediou o primeiro campeonato mundial uh, júnior uh, em 2006, na piscina ali do. Foi até no Júlio Delamar essa, essa competição, em 2006. É, nesse período uh, da gestão Quaracy, uh, há de se convir que ele realmente conseguiu grandes resultados. Muita, muita expressão ah, nas, nas marcas que cresceram, recordes mundiais, então foram coisas que realmente incorporaram bastante né, a esse período de gestão que ele teve. Uma das grandes conquistas do Quaracy foi a profissionalização da entidade, eu lembro muito bem do, do episódio do Patrocínio dos Correios, ele não tinha patrocínio nenhum, então ele, manda, ele publica uh, num jornal do Rio de Janeiro um anúncio, né? eu não sei os termos exatos, mas era um anúncio meio que desesperado, buscando uma... uma o apoio de uma entidade que estivesse disposta a patrocinar a entidade, CB... na época, CBN, que depois se tornou CBDA. E ele consegue esse patrocínio graças ao, a, a, a essa gestão dele, ele conseguiu, esse é, um... se é aquele dirigente antigo, talvez hoje ele não... Nos, no, nos dias atuais, talvez aquele tipo de dirigente talvez não funcionasse mais. Hoje nós entramos numa linha mais de gestão, mas era um, um, um dirigente que tem uma importância histórica muito grande, ele consegue colocar os Correios, que é a entidade é, que acaba dando vi, é, viabilização para todos os projetos e planejamentos que acabam transformando o esporte aquático do Brasil. É, nesse período, o Quaraci também precisa ser dado a ele a... a, a a valorização com relação à televisão. Foi o Quaraci que conseguiu levar a natação brasileira para dentro da, na, da televisão. Eu lembro que foi através dele uma ideia de transformar as finais pela manhã, né, porque pela manhã ele conseguiria mais espaço nas televisões. Então foi uma ideia dele, não foi uma ideia técnica, foi uma ideia de mercado até porque quando a competição termina no final do dia, os jornais no dia seguinte não conseguem publicar nada, então aí foi ideia dele fazer as eliminatórias na tarde, as finais no dia seguinte, e aí conseguimos aí as primeiros eu me lembro que eu estava, foi no Júlio Dalamara de 1997, me parece ter sido a primeira vez que nós tivemos uma transmissão de competição no Brasil, ao vivo, dentro do esporte espetacular, que era exatamente pela manhã. Uh, o Coraci Nunes, nesse período todo, talvez se ele tivesse uh, encerrado, né, porque ele foi eleito, uh, uh, na verdade, o Coraci, são seis reeleições, mas ele nunca ganhou uma eleição, pouca gente sabe disso, porque todas as reeleições dele foram por aclamação. No, na, na, na eleição inicial dele, ele perde para o Rubem Márcio, o Rubem Márcio é o presidente, mas ele já... Eram, eram, eram, eram muitos processos, muitas liminares, houve um período que a Maria Lenk, inclusive, assumiu o cargo de, de, de interventora e, no final das contas, o Rubem Márcio ganha a presidência por 13 a 11, assume a presidência da entidade, só que, o assim, quando ameaça que já vai entrar na justiça de novo, o Rubem Márcio diz, não, não, não aguento mais, vamos parar, vamos fazer um acordo, fizeram um acordo, o quaresi assume uh, como presidente, é realizada uma nova eleição, eleição por aclamação, e o Rubem Márcio é designado diretor de arbitragem. Além disso, ele é indicado como árbitro da FINA, ele inclusive atuou vários anos como árbitro da FINA. Uh, e, e nessas seis reeleições que o quaresi teve, todas foram por aclamação. Ou seja, ele nunca teve uh, nenhuma derrota eleitoral, como não teve nenhuma vitória, todas foram realmente por aclamação. Se o quaresi tivesse deixado porque os, as eleições sempre são realizadas nos anos olímpicos, né? Pós-Olimpíada você teria uma, uma reeleição. Então, se agora se tivesse deixado a, a entidade talvez ali em uh, março de 2009, quando teve a, a última eleição, talvez nada do que acabou acontecendo Teria sido deflagrado né? tanto que em 2016, setembro de 2016, começam as primeiras investigações do Ministério Público, algumas acusações, que acaba culminando com a prisão dele em abril de 2017. Ele e mais três dirigentes foram presos, ficaram 82 dias preso. O motivo da prisão, de acordo com o despacho judicial, foram que eles teriam descumprido ordens judiciais. E estariam operando, mesmo estando afastados, já havia sido designado, nomeado um interventor, e eles continuavam atuando. Essa é a, é, inclusive, faz parte do processo judicial. Eles ficaram 82 dias presos, até existe uma certa, um certo questionamento, né? Por que tanto tempo, na época ele tinha já mais de 80 anos de idade, e ele, inclusive, já a demência senil já era muito grande, né? O coração já não configurava muito bem o que estava acontecendo. Bom, os 82 dias passos eles recebem um, um, a, a permissão para saída, mas no ano passado ele foi é, condenado é, em primeira instância, né, pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo, a três anos de detenção e 11 anos e oito meses de reclusão, além de uma multa de 120 mil reais. Essa foi uma condenação em primeira instância. Esse, eles apelaram, não concordaram com a, com a decisão, o processo corre ainda para a segunda instância, mas existe outro processo e me parece até um pouquinho mais robusto que inclu, inclusive de maiores valores que inclui as acusações em relação à, à, à agência de turismo. Né? Então uh, o que eu acho é de que se ti, o, o problema todo é que primeiro que Quaraci si, uh, nos deixa sem ter a oportunidade de se defender, sem ter a oportunidade de sabermos se ele é culpado ou inocente, né? porque o processo ainda corre. Uh, talvez se ele tivesse se afastado, como eu disse, naquela eleição de 2009, uh, toda essa, a gestão dele acabou sendo um pouco maculada, um pouco não, bastante maculada e questionada por tudo isso, mas não pode, a gente não pode jamais, uh, de forma alguma, uh, diminuir minimizar as conquistas e que foram alcançadas na gestão Quaracy. Uh, eu particularmente sou testemunha de tudo isso uh, tive inúmeras discussões com Quaracy, acho que uh, não tenho uh, absolutamente nada pessoal e acho que a justiça está aí para que tome conta disso e eu lamento que ele não possa estar em vida, né, para saber, poder se defender. Hoje talvez até nem tanto, né, porque ele já não tinha as faculdades mentais já não estavam tão é, precisas. Ele já não tinha tanto mais a capacidade de se defender. Mas tomara que um dia a justiça seja feita e que seja encontrado exatamente o parecer adequado para ele e para os outros três acusados que ainda correm, né, não tem a segunda, uh, corre para a segunda instância e ainda tem um outro processo que eu mencionei antes, que é o processo das agências de turismo. De forma alguma, a gente jamais poderá tirar o mérito das conquistas, dos resultados e do que o Nunes representou para o esporte aquático brasileiro. A, a, a viúva, os filhos, os netos, os amigos e a comunidade aquática, os nossos sentimentos. A gente se vê. Até lá.